Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Você que ainda não é inscrito, se inscreva ativa o sino para não perder nenhuma notificação Hoje eu vou mostrar as principais partes do coração Vamos destrinchar anatomicamente aqui como é que o coração funciona Vamos começar por essa parte brilhosa Você está vendo que ela é bem brilhoso, o coração inteiro? Pois é, essa estrutura envolve todo o coração Ela é chamada de pericárdio fibroso e como o Papai do Céu não fez nada em vão, essa parte brilhosa não é para deixar o coração bonito já que o nosso coração fica interno. Isso serve para estabilizar o nosso coração junto com a pleura, que fica aqui em cima dos pulmões, para que quando a gente corra o coração não faça movimentos que não é para ser feito e não prejudicar a sístole e a diástole, que são os batimentos para não perder a eficiência na hora de jogar o sangue para o nosso corpo. Em um outro vídeo, eu vou fazer uma incisão no coração, para a gente ver as partes anatômicas por dentro do coração. E aí eu vou explicar um pouco sobre o pericárdio é, seroso ou parietal, pericárdio visceral ou epicárdio. Aí a gente vai lá para as cúspides semilunar direita, da válvula pulmonar, as cúspides se, se, semilunar anteriores da válvula, enfim a gente vai destrinchar a parte de dentro do coração mas nesse vídeo aqui a gente vai entender só como ele funciona, por exemplo aqui é o átrio direito, o átrio direito tem a função de receber através deixa eu só encontrar ela, pronto aqui, através da veia cava inferior que recebe o sangue das partes inferiores do corpo por exemplo das pernas, do abdômen, juntando aqui, eu vou colocar o meu dedo, da parte superior, que é chamado de veia cava superior. Ela recebe o sangue vindo dos braços, da cabeça. Isso o sangue pobre em oxigênio. O sangue está chegando agora no coração. Ela entra, se eu colocar meu dedo assim, ela entra aqui ó, no átrio direito. Vai descendo para cá e ele vem até aqui embaixo. Tá vendo que meu dedo tá bem aqui? Daqui é feito a sístole, que é o, o coração quando ele contrai e faz com que uma válvula que tem aqui chamada tricúspide se abra e abra para a parte inferior do coração direita, que é chamada de átrio de ventrículo direito. Do ventrículo direito, ela vai contrair fazendo outra sístole, enquanto aqui faz uma diástole. Vai contrair e jogar para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai sair aqui. Isso sangue rico em O2. Da artéria pulmonar, deixa eu abrir ela aqui, ela faz duas ramificações. Uma para o pulmão esquerdo e uma pequenininha, deixa eu encontrar ela para você, que faz a função de jogar para o pulmão direito. Ela vai ficar bem por aqui, pronto. Essa aqui. Lá no pulmão ela vai fazer a hematose, a troca gasosa, através da nossa respiração, inspiração, a troca gasosa, lá nos alvéolos, lembra disso? Vai retornar para o coração através das veias, das veias pulmonares superiores direita e veias pulmonares superiores esquerdas. E aqui, vem para cá e esse orifício também que era outra veia, ela se junta ela se encontra, meu dedo é grosso, deixa eu ver se vai dar para atravessar ó, você vê, certo? quando ela se junta no átrio esquerdo que fica aqui abre-se outra válvula chamada bicúspide e essa válvula desce para o ventrículo esquerdo se você reparar essa parte do ventrículo e do átrio são bem mais moles do que a do esquerdo. Porque nessa do esquerdo, aqui no ápice do coração, tem uma função muito mais forte com relação a essa para jogar o sangue arterial, que já fez a troca gasosa, agora um sangue rico em oxigênio, para a artéria aorta a artéria aorta, por sua vez, tem a função de distribuir esse sangue novamente, arterial agora, um sangue rico em oxigênio, para todo o corpo. Para lá nos tecidos fazer de novo a troca, voltar de novo para cá e assim esse processo. Quando ela passa aqui, aqui a gente vai dar para ver melhor a artéria a artéria aorta ela é uma das mais, das mais grossas e mais calibrosas, mais calibrosas. Nós temos aqui o arco aorta. No arco aorta, nós temos o, três divisões. Nós temos esse primeiro orifício. Esse primeiro orifício vai para o lado aqui, é como se ele estivesse de frente para nós, essa pessoa. Enfim, aqui vai para o lado direito do coração. Ela se ramifica por aqui. Uma sobe para o pescoço, que é chamada de carótida, e outra passa por baixo da cavícola, que é chamada de subclave. Esse aqui é chamado de tronco bracocefálico. Ela abastece, alimenta o, o braço direito e alimenta a cabeça ali passando pela carótida direita. Aqui a carótida comum esquerda, que sobe pelo pescoço e vai também alimentar o cérebro. Essa é a... É a, é a a que passa abaixo da cavícula que alimenta o braço esquerdo. Nós temos aqui também no coração outra coisa importante que é a artéria coronária. Ela faz essa divisão no coração. Lembra que algumas pessoas fazem a famosa cirurgia Ponte de Safena? Safena é uma veia que nós temos na nossa perna que ela pode ser tirada quando essa artéria, algumas dessas artérias entopem, obstruem. Eles fazem uma incisão nela e trazem essa veia vindo lá da perna. Coloca aqui, por isso que ela dá-se o nome de, ve de ponte de safena. O termo técnico dela, o nome correto dela é a revascularização do miocárdio. Porque o miocárdio, o coração, ele tem a função de jogar sangue para todo o nosso corpo. Mas ele também precisa de sangue. Ele é um músculo, um músculo que nós só encontramos a sua estrutura no próprio coração, mas ele também precisa de circulação. Quando há uma interrupção nessa circulação, nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio faz com que pare as, as, as pare a sístole e pare a diástole, que é o batimento e o relaxamento. E ele não tem revascularização, então é feito a, a ponte de safena para que haja de novo essa revascularização no corpo. Lembra quando o coração está parando, que nós fazemos a RCP, ressuscitação cardiopulmonar? Ele fica anatomicamente dessa forma. Nós sentimos mais ele do lado esquerdo, porque o ápice dele fica aqui do lado esquerdo. E nós sentimos ele mais contraindo desse lado, mas ele fica em cima do osso externo, passa aqui em cima da, da em cima dessa artéria. Quando ele está parando, nós fazemos compressões exatamente aqui em cima. Nós fazemos essas compressões para que haja um batimento cardíaco é, que não é do coração, é artificial nosso, para que haja de novo essa circulação e faça todo esse processo porque nós precisamos de sangue. Por exemplo, quando tem uma hemorragia, o, sangue o coração só funciona se tiver sangue circulando dentro. Quando tem uma hemorragia em qualquer parte do corpo, em qualquer extremidade, em qualquer artéria principal do nosso corpo, por exemplo, a artéria femoral, que é muito comum em acidente as pessoas é, cortarem ela, o coração para essa circulação para de bater porque não há circulação. Então a gente vai fazendo as compressões. Vai fazendo com que ele bata. Fica esse vídeo aí. Cara, você gostou desse vídeo? Clica em gostei. Isso ajuda demais o canal. Se inscreva também no canal para você não perder nenhum vídeo. Porque eu ainda vou fazer uma incisão nesse coração. Para a gente analisar a estrutura por dentro desse coração. Que se chama endo. As cúspides. As valvas As, as tricúspide, A bicúspide. Fica... Na paz e um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.